Então bora fazer um update do Bitcoin que corrigiu até a casa dos 16.700 dólares, ficou faltando só um alvo para esse short, eu vou mostrar para vocês aqui agora no vídeo de hoje o que, que eu espero rumo aí a recuperar esse prejuízo da FTX. Então vamos junto, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve se você não está inscrito, participe do grupo Telegram e comente aqui abaixo o que, que você está achando, você pegou esse lindo trade aí para o Bitcoin, aliás, quem está acompanhando? no canal de Alertas do Tegré. Ontem à noite eu soltei aí um trade maravilhoso, tá? O último short, a última operação de short que eu entrei no Bitcoin ali, na zona aí pós 17.130 dólares, tá incrível, pessoal, tá? Esse tipo de material eu vou estar tá compartilhando mais aqui agora frequente no meu no membros aqui do YouTube, tá? E não, então, não deixe de participar aqui do membros do YouTube. Eu acabei de criar ontem, hein, já tem os primeiros membros aqui do apoiadores do canal. Então, se você quiser acompanhar de perto aqui o que eu estou ah, fazendo com o Bitcoin, tá? Vai ter vídeo de manhã, vai ter vídeo final do dia também e esse vídeo aqui durante ao meio-dia, mais ou menos, é o horário que eu tento soltar o vídeo, tá bom? Então não deixe de participar, tem planos aqui né? para todos os bolsos aqui, tá, pessoal, realmente vai me ajudar a fazer cada vez mais conteúdos, vai ajudar vocês também, tá? isso é mais importante, isso aqui não é um apoio para mim não, é um apoio para vocês aí poderem também é, ter mais um pouco de uma análise aqui um pouco mais né, realista do mercado, porque de novo, pessoal, o Bitcoin estava na região lá de 17.200, estava todo mundo de novo bullish achando que o Bitcoin ia lá para casa dos 18, 19 mil dólares. Eu é, acho que aqui, de novo, eu... Eu não acompanho outros canais aí, mas vim a gente de novo me criticar aqui dizendo que eu estou errado, que, que você tá chutando Bitcoin de novo. Cara, aqui não é canal pra, pra lunático que é a torcer que Bitcoin vai. Não é canal pra torcedor. A gente tá aqui torcedor a gente vai torcer na Copa, tá? A gente vai torcer pro Brasil, sendo que o time Brasil tá uma bosta na minha opinião, né? Mas... É, eu vou torcer para o Brasil na Copa mas o Bitcoin cara eu não quero nem saber eu quero ganhar dinheiro então se você quiser ganhar dinheiro participe aqui do grupo de membros aqui do, no clube de membros do, do YouTube tá então bora lá pessoal o que que a gente pode então esperar aqui agora do Bitcoin porque assim, ó, a gente corrigiu já em zonas de Fibonacci aqui, eu estou de olho, eu vou mostrar para vocês aqui em tempos gráficos menores também, zonas de Fibonacci dessa subida aqui então. Né? Então puxar aqui Fibonacci nessas zonas aqui, né? pegamos aqui a região dos 16.700 que foi o segundo alvo de short, tá? e estou com o alvo short aqui abaixo dessa zona aqui do 68, tá? vai ser abaixo aqui na próxima zona dos 16.400 aqui estou com último alvo desse short aqui, mas eu peguei um outro short ontem também que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ontem comentei para vocês, vou baixar o tempo gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Que aqui foi incrível ontem, tá, galera? Realmente que foi muito lindo esse trade. Eu mostrei para vocês ontem que aqui, aqui no Telegram, né? quem está acompanhando, aliás, participe do canal de alertas, tá, pessoal? Vou tentar sempre atualizar vocês ali. Vou fazer mais no, no, no membros aqui do canal, tá? Mas no canal de alertas sempre que tiver um movimento importante, claro, para mim aí, para o Bitcoin eu vou estar tá tentando atualizar vocês. Não vou deixar aí a galera na mão, fiquem, não fiquem preocupados aí, tá? É, então aqui no canal de alertas eu comentei aqui, ó. esse é o movimento que eu espero para o Bitcoin. Isso foi ontem aqui, se não me engano, ó, 7h50 da noite. Esse é o movimento que eu esperava. Bitcoin já começamos a fazer o movimento aqui, ó. Esse foi o movimento que o Bitcoin começou a fazer, buscando aqui esse, essa região aqui que é uma região de uh, liquidez, né? Então, basicamente aqui tinha de muita gente com, com stops aqui também, uh, ordens aqui de pontos de liquidação nessas zonas aqui acima desses topinhos, né? Só que o Bitcoin costuma formar esses canais, né, pessoal? E formou uma bandeira de baixa aqui. Então, aqui eu fiz o meu último short, tá? Entrei aqui um shortzinho legal aqui nessa zona aí. E o Bitcoin fez exatamente o movimento com a projeção muito próxima do que eu tinha estimado aí, tá? Então, parabéns para todo mundo que pegou esse trade. Incrível aí, tá, pessoal? A gente pode fazer muito dinheiro, aliás, muito Bitcoin nesse bear market, tá? Se engana! Que o Bull Market é o momento de fazer dinheiro. O, o momento de fazer dinheiro aqui, de acumular Bitcoin, é agora, tá? Porque se você ganhou aqui mil dólares nesse, nesse trade aqui, você ganha cerca de 0.05 Bitcoins, até mais, na verdade. Quase 0.01, né? 0. seria quase 0.01, né? Bitcoin, então caras, incrível é esse momento de acumular Bitcoin tá? aproveitem o bear market para fazer isso aí tá? não esperem o bull market, o bull market é o momento de perder dinheiro, a maioria das pessoas perdem dinheiro no bull market, é isso que acontece, tá? essa é a realidade então vamos lá o que, que eu espero aqui agora para o Bitcoin, tá pessoal? A gente buscou aqui essa zona de Fibonacci. Eu ainda estou esperando mais queda para o Bitcoin, tá? E vou mostrar para vocês aqui o momento que eu vou estar interessado em realizar compras, né? É... Basicamente que eu vou estar de olho aqui agora essa zona de Fibonacci lá na região dos 16 mil. Uh, 16 mil e fechar essa, esse, essas, essa zona aqui, tá? Esse, esses candles aqui, ó, galera, esse aqui, isso aqui me incomoda, tá? Pra mim, Bitcoin ele costuma muito buscar essas zonas aqui pra poder. É, muita ordem aqui, muita gente ter, ter ficado aqui, né? Perderam esse movimento ou então pegaram muito aqui nessa zona. Vão acabar, acabar devolvendo tudo o mercado. É como o mercado funciona, tá? O mercado não vai deixar todo, ninguém ficar ganhando dinheiro fácil assim, não. Então, essa zona aqui para mim, Bitcoin vai voltar pra essa casa que eu tô acreditando, tá? Tá bom? Mas se você. É, não está no short aí ainda quiser entrar aqui agora não é um momento bom tá pessoal o momento de entrar no short é quando avisei aqui no canal essa zona aqui 17.300 esse é o momento de entrar no short tá bom não é aqui agora que o Bitcoin está caindo que você tem que entrar no short tá então tome bastante cuidado aí com com isso mas o pessoal continua aí bullish na minha opinião tá e, com certeza achando que vai segurar nessa zona aqui 16.500 eu estou vendo ordens aqui agora no TRDR bastante ordem aqui nessa zona aqui ó dos 16.500 pessoal tá eu acho Difícil o Bitcoin segurar aqui, tá? Vai dar uma beliscada aqui abaixo, é o que eu estou acreditando. Eu não gosto de ficar é, acompanhando muito o order book, tá? para mim mostra aqui que. Tô, quando todo mundo vê que tem uma parede ali nessa zona dos 16.500 eu acho que é aí sim que o Bitcoin vai romper para baixo aí para estopar, liquidar o máximo de pessoas, pegar a liquidez necessária para depois voltar a subir, tá bom? É assim que eu enxergo o mercado. E vou fazer alguns tutoriais também no clube de membros aqui sobre isso, tá? Explicar para vocês para vocês entenderem de fato como o mercado funciona, para você parar de perder dinheiro, cara. Para de ficar bullish quando o Bitcoin tá subindo muito, tá? Você tem que, tem que tomar, você começar a botar o pé atrás. o Bitcoin ficou muito bullish, né? Tem que tomar o pé atrás. Ah, ah André, mas o Bitcoin corrigiu porque a S&P 500 corrigiu, mas é óbvio. Eu falei para vocês no vídeo, na análise, na última análise, vou deixar o link aqui em cima quem não assistiu a última análise. Eu falei, cara, o risco está enorme para o Bitcoin, porque esse pequeno está lá no topo, testando uma LTB é importantíssima, super esticada, entendeu? Então, cara, é um risco gigante, mas não foi só por isso também, foram vários fatores, Tá? Eu nunca tomo decisão porque por esse pequeno está assim ou porque o Bitcoin está assado, é um conjunto de a, análises que me levam a, a, a entrar, entrar numa operação, tá pessoal? Então, isso é importante, nunca opere por causa de um indicador específico, aí, porque você acaba tendo uma chance muito, uh, muito pequena né, de as coisas derem certo. Então, mas vamos lá, agora aqui pessoal, o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin, tá? Eu estou acompanhando aqui, a gente vai lateralizar uma lateralizada aqui o que eu espero, tá? Nessas, nessas regiões aqui por enquanto. Se a gente fizer uma divergência bullish aqui numa hora, um tempo gráfico de uma hora, daí eu vou começar a avaliar de, de realmente ou realizar completamente esse short, tá? Porque eu não vou esperar de fato aqui uh, buscar a região 16.400. Se eu vi uma divergência bullish, o Bitcoin caindo aqui, formando então. É, aqui fundos uh, fundos descendentes aqui ó fazendo isso aqui ó caindo mais né com o RSI fazendo isso aqui ó tá o RSI fazendo exatamente isso aqui eu vou ficar interessado em fechar essa ordem de short tá mas por enquanto eu estou aí uh, ainda posicionado né nessa última nessa última um último alvo aí para o short eu já fui realizando obviamente né porque a gente nunca sabe e vou tentar realizar próximo a essa zona de 16.400. Tá? Então, quem quiser entrar em shorts aqui agora, eu acho que essa zona vermelha que eu desenhei aqui agora, ó, toda essa zona aqui vai ser, na minha opinião, deixa eu apagar essa linhazinha aqui, uh, essa zona vermelha aqui desse, desse retângulo aqui, eu vou pintar de uma cor mais forte para ficar claro aqui para vocês, tá? essa zona aqui vermelha é sim uma zona que a gente pode avaliar de escalar ordens de shorts. Tá? Também tem o reteste dessa linha aqui, da LTB, que a gente poderia fazer, nessa zona aqui dos 16 mil uh, quase 17 mil dólares né Seria interessante de, de ver isso e também aqui olhando o High Block no 12 horas vou mostrar para vocês aqui agora 12 horas também na, na, na bitmex aqui dando zoom nessas zonas aqui a gente pode ver que tem liquidez aqui nessa zona de 17 mil 17 75 dólares tá que o Bitcoin poderia voltar aqui fazer realizar vendas mas eu acho um pouquinho difícil tá de buscar essas zonas aqui eu não estou muito contando com isso à medida que vai subindo, eu vou aqui escalando um pouco mais esses shorts, né? Uh, mas tem a liquidez nessa zona aqui também. E olhando aqui o, uh, o High Block aqui na BitMEX, que são pontos importantíssimos, ó. Inclusive, quem foi membro do canal, eu mostrei aqui que eu, eu estava abrindo um short, estava gravando o vídeo e abrindo um short aqui nessa zona. Tá? Foi um short bom que eu consegui abrir aqui agora, finalmente, nessa zona aqui próxima dos uh, 16.840, uh, 16, se não me engano, foi esse short que eu abri. Tá, então. E temos aqui também, ó, essa zona aqui. Deixa eu até puxar os valores aqui do lado para ficar um pouco mais claro. Não vou conseguir, tá dando. Tá bugando de novo. Mas aqui, ó, a região dos 17 mil dólares, depois a região dos 17.050, bem confluente com os pontos também lá da, da Binance. Tá? Então, eu acho que vale a pena sim colocar aqui ordem de short aqui. Talvez não pegue essas ordens, tá? Então. Uh, é, não dá para ter certeza que vai pegar, mas eu acho que dá para colocar ordens mais pesadas aqui nessas zonas e escalando ordens aqui à medida que o preço for subindo. Tá? Então, para mim, essa zona aqui toda vai ser, sim, uma zona aqui que a gente pode ficar de olho para realizar aqui shorts. Você se vai desenhar aqui ou não? Não está desenhando. Tá, mas essa zona aqui embaixo vai ser, com certeza, é interessante para a gente buscar realizar vendas para o Bitcoin. E estamos formando aqui também liquidez nessa zona aqui de mil e 540 dólares aqui na BitMEX, tá pessoal? Vamos olhar aqui aproveitando então o de 7 dias que eu gosto bastante de usar. Olha só como pega lindamente aqui esses pontos de liquidação aqui da, da galera. 17.700 aqui que eu realizei aí então esse, esse primeiro, segundo alvo do short na verdade. Tá? Mas, na verdade eu já tinha feito um outro short, então realmente foi uma, uma, uma linda operação aqui. Consegui fazer uma boa venda aqui nesse topinho ó, e realizando aqui também nessa região 17.700. Tá? Então muito bacana. Agora estou de olho realmente essa zona aqui próxima dos 16.400. Acho vendo até ver o 12 horas está formando aqui, ó. 16.500, 16.300. É, eu acho que pelo menos é quem quiser ser mais conservador, né, me arriscar menos, acho que é a zona 16.500, sim, a gente pode é, buscar aí para o Bitcoin. Olhando aqui o Kings Fisher também, vamos dar, tentar dar um zoom nessa zona aqui, ó. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, para a gente ver isso junto. E por que que eu olho essas coisas aqui, né pessoal? Por que que eu olho isso? O Bitcoin é muito manipulado, então se a gente souber onde está, onde tá, onde os players vão estar tá perdendo mais dinheiro, a gente vai conseguir se posicionar melhor no mercado, tá? Então essa aqui é essa outra ferramenta que eu gosto de usar também, isso aqui é focado na Binance, ó. Então a gente pode ver que essa zona aqui, ó, próxima dos 16.600, 16.500, aqui tem muita liquidez, né? Dos longs aqui também, bastante liquidez dos shorts aqui, próximo, da, próximo dos 17.100 aqui, tá de novo, então, para mim, acho que o Bitcoin pega essa liquidez aqui primeiro. Tá? Seria já então a região de Fibonacci aqui, conforme eu mostrei para vocês. Tá? Então quem quiser realizar aqui e esperar um pouquinho, acho que vale a pena. Né? Esperar um pouco aqui, uh, realizar o short nessa zona aqui. Para fazer long, pô, não está desenhando aqui, por que não está desenhando? Vamos ver. Não sei por que, que não está desenhando aqui a minha, a minha ferramenta. Está dando algum, bu algum bug aqui na, no Trade view, Ah, deve ser por causa da bateria aqui. Do meu celular do meu telefone está acabando. É, vamos apagar isso aqui ó. Então, puxando aqui agora o aqui Fibonacci. Ó, então essa zona aqui, 16.500, 16, acho interessante sim de avaliar a, testa, a avaliar de realizar, mas eu acho que o Bitcoin pode voltar a testar essas zonas aqui abaixo, tá? 16.400, eu acho que sim. Um outro indicador que é interessante você vocês acompanharem é aqui o Money Flow com RSI, tá, pessoal? um indicador que eu quero fazer inclusive tutorial aqui para membros do canal, eu vou explicar sobre esse indicador que tem usado bastante, que tem me ajudado, porque só o RSI pode ficar um pouquinho complicado, o Money Flow é interessante que ele, ele também leva em consideração o volume aqui, tá? então eu gosto de olhar quando a RSI está próxima aqui de uma, uma região de, de sobrevenda aqui, com o Money Flow também, uma região baixa. Esse indicador, inclusive a PIT aqui, que é uma zona que a gente pode sim avaliar de, de começar a ficar um pouquinho mais bullish aí com o Bitcoin, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês, mas eu acho que basicamente é isso, galera. Hoje à tarde eu vou fazer com certeza mais um update para o Bitcoin, tá? Mas eu estou agora basicamente buscando, voltando aqui em tempos gráficos menores, eu estou interessado em buscar shorts nessa zona vermelha e realizar esses shorts aqui, próximo aqui. Inclusive a gente pode formar aqui uma, essa LTB, tá? Estou de olho nessa LTB amarela aqui de baixo. Formar aqui uma LTB aqui nessa zona aqui dos 16.300 por aqui, ó. Tá, acho que sim, o Bitcoin pode voltar a testar isso aqui, fazer um, uma, uma cunhazinha aqui também. É o que eu estou acreditando mais aí, então, é, o Bitcoin nesse momento, tá bom? Mas, caras, a SP500, extremamente complicada aqui, tá? Essa cunha que ela rompeu para baixo aqui, é, cunhas assim, pessoal, a tendência é testar, voltar a testar essa base aqui, tá? Eu acho que vai ser feia coisa. Não estou bullish, porque uh, o. Porque a, a taxa de juros agora, o menos taxa de juros vai ser menor, tá? Não estou bullish com isso, porque a situação nos Estados Unidos é bem complicada, tá? A gente está no cenário de, de recessão, tá? Extremamente. Eu tenho até inclusive negócios lá nos Estados Unidos, estou sentindo isso, tá? É, a situação está bem complicada no macro aí. Eu vou tentar fazer alguns updates para vocês do que eu estou enxergando aqui também no macro, e isso não me deixa nada bullish com SP500. Eu acho que sim, existe a chance grande da gente perder esse fundo aqui, tá, pessoal? Muito grande. Aliás. Eu digo até para vocês que eu acho que é mais, maior chance a gente perder esse fundo aqui do que acabar rompendo esse topo aqui dos 4.300 pontos. tá? É o que eu estou acreditando, é a minha opinião. Ainda tem algo para rolar, mas vamos ver. Dia 12 ou dia 13 aqui vai ter a reunião do Fed, aí, né? vai ter o pau falando. Mas eu acho que, na minha opinião, os indicadores já mostraram que não estão bons né? em relação ao emprego. Eu comentei para vocês no último vídeo também em relação a isso. Isso foi outro fator também que me deixou aí interessado em, em realizar esse short por Bitcoin. Então é isso, galera. Basicamente, essas são, é a é minha análise. Quem quiser, membro do canal, hoje à tarde vai ter mais um update no chazinho aqui, daqui a umas 2, 3 horas, posso fazer um update também. Tá? Ou à noite, pode ser que à noite faça update por volta às 8 da noite aí. Então, não deixe de virar membro do canal, vai ter tutoriais, muitas coisas bacanas aí que eu vou estar tá colocando no YouTube, coisas que eu não falo aqui para vocês publicamente no YouTube. Eu vou estar falando lá no, no clube de membros, tá bom? Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê então em breve. Um abraço.